Bem-vindo à primeira aula do curso Mac Primer. Hoje falaremos sobre os acessórios, objetos que utilizamos para fazer uma linda maquiagem. Os corretivos, tá? Corretivos é muito importante para utilizar antes da maquiagem, principalmente quem tem olheira, assim como eu. Tem muito. Também nós vamos usar primer no rosto e primer nos olhos. E também um acessório importante é a base, tá? Então base também é importante. Outro acessório importante é o pó, tá? Então pó também não pode faltar para fazer maquiagem. Depois que fez essa preparação, nós vamos utilizar um fixador de sombra. Né, que passando fixador, qualquer sombra que você for utilizar depois, ele vai dar, vai ajudar na pigmentação E falando em sombra, nós vamos precisar de sombras, que pode ser assim, estojinho Pode ser em duo, né? Duas em uma Pode ser o trio E pode ser também unitário, Tá? Depois da sombra nós vamos utilizar lápis de olho, também vamos usar rímel, né, máscara de cílio, podemos usar também delineador, tá, e também vamos usar blush, tá tem assim também usar batom tá e também gloss tá então gloss também é importante tá tem assim os coloridinho e tem esse branquinho e, por fim, uma coisa que é muito importante, um acessório que é muito importante, os pincéis, tá? Tem uma função, assim, fazer a maquiagem é, ficar mais bonita, né? Concentrada. Então, nós vamos usar um pincel pra passar a base, tá? Pincel de base. Ele é mais achatadinho, assim, ó. Tá? Ele tá sujinho porque eu uso bastante. Então, pincel de base. Também nós temos o pincel de pó, tá? Então, pincel de pó. Ele é mais grossinho e mais fofinho, ó. Super fofinho. Então, nós vamos também utilizar um pincel de blush. Ele é mais cortadinho assim, mais... Ele é chanfradinho, né? Que chama, ó. Esse é o de base, pra vocês verem a diferença. A Caidinho dele aqui, ó. Né? Ele é o, o pincel de, de blush, tá? Então, pincel de blush. Que vai fazer assim, ó. Pra dar aquele toque. Bem bonito. Também tem um pincel que é importante, o pincel corretivo, né? Pra corretivo. Ele é mais fininho assim, ó. Tá? Então, pincel de corretivo, se for assim, nem precisa, mas dependendo do corretivo que você for usar, ele tem que ser passado com o pincel. Também temos o pincel de sombra, esse fofinho, tá? Ele tá sujinho que eu uso. A sensação do momento que é o pincel para esfumar, ele é fofinho. Tá? Então, para fazer aquele detalhe assim, ó, sumando, se usa esse pincel. E também tem um pincel para fazer um detalhe na linha d'água, da com a sombra. Ele é chafradinho também, fininho, ó. Ele vai fazer esse detalhinho aqui, ó. Tá? E se você não tiver o pincel, esses pincéis pode utilizar tranquilamente o pincelzinho que vem na maquiagem, tá? Então, esses pincelzinhos aqui, ó. Tanto é que eu uso. Ó. E por fim, não quero usar pincel, posso usar os dedos também. Tanto é que vocês vão perceber que eu faço muita maquiagem, que eu uso muito dedo assim, ó. Que ele dá um toque bem legal também, tá? Então, esses são os acessórios principais que deverá usar para fazer uma maquiagem. Agora, deixe seu comentário aqui abaixo e diga o que achou dessas dicas. E beijos!